Aí, rapaziada de que estamos começando mais um episódio de Resident Evil 6 no hard E o que que acontece rapaziada é o seguinte Estamos mais ou menos nas partes finais do game uhum. Com esse mesmo sentimento Vamos VAP Beleza rapaziada já estamos aqui com o mano Chris e o mano Pierce Ó, oh. oh meu Deus pera aí tio trocando Nossa Rapaziada já chega assim Captain, we're out of time, we gotta go! Oh, Chris! Sobe na roça, tio! Ó oh, Pera aí! Peraí, Atira nesse Loki! Vaza, Chris! Dá cair! Beleza! Como é que é? O Chris, vaza que o louco tá atrás! Parece que só três balas. Vai, vai! Rápido! carrega! Espera Chris! Nossa! Não! Oh. <risos> vai lá, vai lá, Não! Não! Não! Força! Não! É sinistrão, hein? Nossa senhora! Olha, o cara... Agora é de frente, tipo, fuja Peraí, peraí, pra direita vai é, pra esquerda Vaza Olha, gente Beleza, O pretão, tá na mão O que? O, o cara não para não, hein O caveirão tá louco atrás. O Pierce é louco. Agora, agora. Oh! Como é que é? Como assim, tio? Vem jogo. Oh, Chris. Então, o Chris! O Pierce tá se arrastando. Eu vai pegar a vacina. Ih! Ele, ele se injetou Peraí, peraí, peraí oh, Não tem espaço não, vamos pra lá, vamos pra lá ó. Porta Ih, caixas Olha, não curti nada, hein O mano, o, o Pierce Perdeu o braço, virou Um zumbi muito louco Ó, o, o, o cara tá travado aqui Será que o cara morreu então? Só que ideia Pierce hein? Olha aí, tio Antes de prosseguir, a gente vai ter que olhar por munição, porque a gente está no hard e vai precisar de qualquer tipo de munição extra. Pontos de experiência. Munição de arminha. Munição de metralhadora. Munição do rifle. Sniperão. É tudo nosso. Se inscreve. E aí, é Beleza, vamos mexer no painel aqui e ver se o Chris com uma ideia como no Mano Pierce. Oh, nasceu outro. o que já caiu. Será que tem como subir nele? Sai daí, Chris! <risos> não tem não. Cuidado, o cara é periculoso. Ó. Oh. Olha, tem uns pontos ali. O cara tem um chicote, hein? O cara tá com Vamos ficar esperto. O que acontece? Vou tacar logo o granada do lanche dentro da cara dele? Olha, grita igual um haha, Ah, ele até apanha logo. Quem mandou zoar o mano Pierce? Peraí, ó. Oh, ele vai nascer de novo. Agora tem que queimar ele pra fazer alguma parada? Será? Vai lá e vê. Vai chocar o ovo. Chocou o ovo e ferrou. Essa chance. Descarrega. Tem que ser bem, bem naquele coração velho ali. Fazer a granada do lanche, era bom ter ela agora. O Caverninha simplesmente ficou com dó do Mano Piercing. ele era um cara simpático, legal. Perdeu o braço, tá contaminado. Ó, oh, ó, oh. Legal, uma ficou bem no local. Preciso. Ai! O oh, Chris! Nossa, arrancou pouco, hein, tio? rancou pouco. Por ser um chefe gigante gordo desse... Sim. Ó. Oh, tem que acertar bem no bacon dele ali, ó. Oh, perto de fora. Ó. Oh, é um tiro no bacon ali e ele arde. Oh, ele taca, tio. Taca gilete. Rapaziada, vamos... sair de perto. Ó. Oh, acertei o bacon dele. Vamos sair de perto. Vamos, vamos comer pela beirada o Vai por trás. Examina o Lock. Ele vira rápido, hein? O jogo... Ele dá choque! Rapaziada, não vai ser um trabalho fácil, não, hein? Beleza, met metralhadora. Ó. Pegou ali, hein? Pegou bacon. Oh, louca, ah! o bacon. Ô, louco, ele chicoteou tempo os lados. Ô, jogo, aí você tá me hein? Rapaziada, a gente tem granada do lanche aqui. Mas é outra munição. Que parada é essa aqui? Ó. Peraí, jogo. Como que troca as munições jogo? Não tô lembrado, não. É na arma, é quando você tá com a arma, deve ter um botão lock aqui Aí troca tio Rapaziada, ah oh, meu Deus, tem altas balas diferentes aqui, que eu nem sabia, olha lá, ó oh, oh. É agora, ó, oh, saiu do ovo Vai por trás Ó oh. Dedo bacon Ácido Loken Chris. Rebentamos, tio. Vamos guardar isso aqui pro momento certo. Ó, o Loki subindo ali, ó. Ó. Mas o que acontece? Vamos ter que iniciar a batalha. Vamos ter que reiniciar, porque tá, tá sem munição. Dois mil anos depois. Eu tinha que acertar o cara agora, só que não... não. tem munição? Vou facar ele, tio. Faca. Oh! Rapaziada! É na faca mesmo, tio! Olha que jogo pilantra! Rapaziada, é na faquitas. Essa aqui acabei de enrolar! Rapaziada, o que, que acontece? Agora estamos ligados! A faquinha frita o Loki. Vamos, vamos começar tranquilamente. Ó. Beleza, vamos com a arminha de boa. É só acertar os bacon dele. A gente tem bastante tiro. Se não guardar a munição, não tem como, tio. Não tem como. Ó, já deitou o Loki ali. Só que o importante é deitar ele no chão. Ó, ó eu fiz errado. Já. Sim. Pode ficar é, ele tem altas mãos ali. O negócio fica na frente, aí ferra Ó, por trás pega de boa, hein Aí pegou, tio <risos> Aí faca, peraí, será que agora? Tem que quebrar o casulo dentro dele Agora, passa pra faca Olha aí tio, ó Aí quebra o bacon principal, bacon mestre Agora não dá mais Ó, ele sai fora esse procedimento outra vez. Rapaziada, foi fácil, rápido e eficaz, hein? Ação e diversão. Ó, oh, tem que ficar esperto que aquelas paradas ali dá munição também. Ó. Oh. Tem que matar os bolinhos, os bolinhos. Ó, oh, os bolinhos da munição. Ô, oh, o tamanho do negócio ali. Beleza, ó. Oh. Tem bolinha aqui em cima, hein? Beleza, esse bolinho do teto não dá munição pelo jeito Olha, caiu Aí você marcou, você Ó. Deixa ele virar casulo e Lembrando que tem como trocar as armas aqui Oh meu Deus, pegou Carrega aí Chris, pelo Mortals Vamos ver se ele é o cara mesmo Vapa Mas ele é o cara mesmo hein? Beleza, a granada do lanche Quando ele está atacando não faz nada pelo jeito Oh, cuidado, rapaziada. Vamos manter a distância desse Loki. Agora a gente vai pegar ele. Ó, oh. o Loki vira junto, tio. É difícil pegar ele, hein? Né? Cadê o bacon? Rapaziada, só tem o bacon da direita agora. O caverninha tá andando pra esquerda. Aí vai a coisa, caverninha. Ó, oh, é esse bacon aqui. Dentro do bacon, tio. Entra dentro. Ó, oh, tem a parada aqui, tio. Ó, oh, ó. Oh. Pega, pega esse lock ali. Você tem que abrir a parada. Pega essa faca. Tem como não, jogo? Rapaz, falta é só mais um bacon, mestre. Mais um bacon, mestre, e a gente acaba com esse lock. Beleza. Pegar, o bicho vai pegar, meu filho. Ah, tem, tem só a um metralhadora, hein? O problema nessa parada é bala. Ah. Ó, oh. já nasce levando. Tem mais bacon ali, ó. Ó, quase quer uns bacon no chão ali? Foi, foi, rapaz. Eu, foi é mesmo, hein? É só aquele beicão ali, ó O Shader Pegamos aí Vai lá, vai lá, tem como sai de perto Beleza Agora Isso Iiii... O okay. que? Espera eu... aí O jogo Ih Iii... Nossa Aí remexe tio Morre virar Nossa É um Rapaziada, essa, essa foi treta, viu? O Pierce. Rapaziada, e agora? E o Pierce, tio? O Cameron tá preocupado, lá, ó. Ô, oh, meu Deus do céu. Pierce, come on, just stay with me. You're gonna be okay. I'm sorry, Captain. I did it for the BSAA. Para o futuro! Eu sei, good fez uma coisa muito boa. que você. Eu não quero ouvir isso. Nós vamos sair daqui. Será que tem como achar um antivírus e, e curar o Mano Pierce? Vamos lá, Chris Beleza. To water vamos lá, vamos lá. Momento corrida. Jumpa. Se não fosse pelo Mano Pierce, hein? Estaríamos ferrados. Olha, vai ter que abrir aqui também. Ô oh, Pierce, fala aí tio. Olha a gente não tem bala pra nada. Ó, oh, tem um lock aqui. Vamos lá, vamos lá, mano. Pierce, deixa os locks pra trás, vapa. Warning. Just go! No. You're gonna be okay. We're almost there. Got it. Here we go, Pierce. We're getting out of here. <clears throat> <clears throat> throat> throat> Rapaziada, fim trágico em Caverninha, estava altamente curtindo o Manu Pierce, um ótimo amigo e companheiro. Rapaziada, chegamos ao final de mais uma gameplay. Espero que vocês tenham curtido essa trajetória do Chris e o que que acontece. Final triste, muito triste. O, o Caverninha simplesmente curtiu, mano, o Pierce, beleza? Ele foi atrás do Chris. Lá no começo, se vocês tiram, desde o primeiro episódio, foi no boteco, tirou o Chris da bed e levantou o Capitão Chris do seu mérito máximo, fazendo, trazendo de volta o grande herói que o Chris Redfield era. Fazendo, o Cavernier ainda estava com esperança em salvar o Pierce, porque na gameplay do Leon, se você lembra, a Hunnigan liga para ele e fala achamos a cura para ser vírus. Eu achei que os dois pudessem sair e, no final, conseguisse ainda curar o Mano Pierce, que seria um pouco improvável, mas... Ah. diante desse game com altos imprevistos e impossibilidades, Aquilo ali seria simplesmente possível Em termos de Resident Evil 6 Mas, rapaziada, acabamos ficando Sem o Mano Pierce Ele fez isso para a humanidade Porque se uma fera daquela saísse para fora O C vírus tinha potencialmente Chance de se espalhar para o mundo Então tá aí o nosso mérito Aos nossos soldados perdidos O Mano Pierce E também o Mano Finn ali E também tinha o Mano Marcos que acabou virando Abelha É isso aí Captain, we've received new orders. All right. Better get to it then. Yes, sir. Vamos ficar ligados. Rapaziada, espero que vocês tenham curtido a próxima série. O Cabrinho tá com um game dentro, no bolso aqui. Vamos ficar esperto. VAP!